O Tesouro Direto é um programa da Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a B3, para facilitar a compra e a venda de títulos públicos na internet. Se você ainda não começou sua vida como investidor, aplicar no Tesouro Direto é uma ótima forma de fazer isso, porque os investimentos são de baixo risco e são garantidos pelo Tesouro Nacional. Sem falar que com a taxa Selic nas alturas, é uma opção para lá de rentável. Na página do Tesouro Direto, você pode encontrar informações sobre os tipos de títulos do Tesouro, como investir e o simulador do Tesouro Direto também, que é o que vamos aprender a usar aqui hoje. O simulador é uma ferramenta do Tesouro que encontra a melhor opção de título para você, levando em conta os seus objetivos com o investimento. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Acessando a página do Tesouro Direto, clique em Vamos começar no canto inferior esquerdo da sua tela. Na sequência, selecione a opção que representa o que você gostaria de fazer com o resgate do seu investimento. Aqui eu escolhi a opção Só quero investir, mas você pode escolher qualquer outro objetivo e seguir o próximo passo, que é o mesmo para todas as opções, exceto para a reserva de emergência. O passo seguinte é a escolha do prazo que você pretende deixar seu dinheiro aplicado. Aqui vou na opção 3 a 9 anos. Pronto. Agora, no terceiro passo, você pode escolher entre duas opções que definem o seu perfil. Aqui vou escolher a opção Investir em um título que garanta rentabilidade acima da inflação, porque minha prioridade é garantir o poder de compra do meu dinheiro. Prontinho! Agora basta clicar no botão Veja o que encontramos para ter acesso à lista que combina seu objetivo com o prazo de investimento e o perfil de investidor. Para continuar, você precisa escolher um título. Eu escolhi o Tesouro IPCA+, 2026, um papel de médio prazo com vencimento para daqui 4 anos e remuneração que varia de acordo com a inflação do período, mais uma taxa de juros. Na próxima etapa, você pode definir sua aplicação, dizendo quanto quer investir ou escolher a opção quanto quero resgatar no futuro. Como eu não sei quanto quero aplicar, vou no segundo botão. Vamos supor que, em 2026, eu queira ter 10 mil reais com este investimento. E para isso, quero investir um pouquinho a cada mês do ano. E para começar esta caminhada, estou disposta a investir R$ 500, reais, 5% de quanto espero ter em 2026. Depois do OK, a mágica acontece. Na página seguinte, você vai encontrar do lado esquerdo da sua tela o título escolhido, a data de resgate, o valor que deseja resgatar, com quanto a grana vai começar e o número de aplicações com o valor que precisa investir mês a mês para chegar ao objetivo. Embaixo tem a estimativa do valor bruto que o investimento vai render no final, quanto de imposto de renda vai pagar se houver incidência, quanto vai pagar para a bolsa pela custódia do título, Quanto vai receber no final? Do lado direito da tela você encontra uma área gráfica com a evolução das aplicações em comparação a outros tipos de investimentos, como LCI, poupança e CDB. Mudando para a aba Rentabilidade, você consegue ver quanto o seu investimento vai render na comparação com outras modalidades também. Prontinho, simulação feita. Agora para finalizar, você pode rolar até o final da página e escolher entre enviar a simulação para o seu e-mail. Ou investir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like pra gente, se inscreva no canal da Genial e ative as notificações para receber alertas sobre mais conteúdos como este.